Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo que eu Miguel Alves de Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, seja esse vídeo até o final que eu vou te ensinar no passo a passo como você está adicionando, tá? O teu contato de WhatsApp na tua BM, tá? Na tua conta de anúncios, tá bom? De forma bem simples, bem direto ao ponto, tá? Se você já está curtindo esse conteúdo aqui, gostou dessa ideia, teve aqui um fim de então, cara, deixa aqui embaixo, deixa seu comentário, vai ser muito importante. Deixa seu like, tá? E se inscreva no meu canal para você não perder nenhum conteúdo, cara. E o melhor de tudo, ativa o sininho, beleza? Ativa o sininho para você não perder. Não é um vídeo que eu entrego para vocês de forma totalmente gratuita. Se você não ativar o sininho, cara, como é que tu vai receber os meus vídeos? É que tu vai dar seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? As tuas opiniões para poder nós melhorar e crescer juntos, tá? A ideia é que nós possamos crescer juntos aqui no meu canal, tá bom? Não quero seguir no meu caminho sozinho, porque... A minha vida, né? Os meus projetos, meus sonhos dependem também de pessoas. Então, se você tá aqui, é porque você gosta né, dos meus conteúdos e gosta também da minha pessoa. Beleza? Então eu quero te ajudar com todo esse meu conhecimento. Eu quero atribuir tá? o que eu tenho aqui tá? de conhecimento em minhas mãos, que eu adquiri em dois anos para te agregar, para te acrescentar valor na tua vida, tá bom? Então, se você não quer perder esse conteúdo, cara, desce aqui embaixo aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário, dê, dê seu like e compartilha também esse vídeo, porque vai ser muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Então, sem nenhuma mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Então, galera, é o seguinte, aqui nesse passo aqui, ó, você vai vir aqui no canto aqui esquerdo, tá? Na aba aqui esquerda aqui, você vai procurar aqui, ó, vai rolar aqui em Contas, tá bom? Clica aqui em Contas e aqui você vai procurar aqui, tá bom? Aqui, ó, Contas do WhatsApp, clica, certo? E aqui você vai aqui, ó, é, tem aqui, ó. Adicionar conta do WhatsApp. Clica aqui nesse caso, que você pode colocar 55, tá? Que é o DDD 55, que é o Brasil, tá? Você colocar aqui, ó, 55. E aqui você vai colocar o número, né? De telefone aqui, ó, tá? Beleza, coloquei aqui. Aqui você vai clicar em continuar. E em seguida, aqui é porque o meu WhatsApp já tá logado em outra conta, tá bom? Mas você clicar aqui em continuar, ok? Ele vai te mandar um código. Ok, desse código você vai só confirmar, você vai só inserir, tá? É, aqui você vai estar tá só confirmando esse código. Confirmou o código? Beleza, ele já vai atualizar, ok? E vai adicionar de forma aqui automática aqui, tá? O WhatsApp aqui na no teu gerenciador, beleza? Então o processo é bem simples, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? E se você ficou com alguma dúvida, dessa aqui embaixo aqui deixa seu comentário, porque também eu vou estar tá lendo e eu vou melhorar mais ainda o nosso conteúdo aqui tá? e também tirar suas dúvidas, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo vídeo.